Então, gente, boa noite, bem-vindos a mais um Twin Cities é Show. Estamos aqui com ela, com a minha fada, a fada do público, a fada da plateia, aquela que foi barrada de vencer o jogo, Nayara Lupi. Olá, gente! Oi, Gi, tudo bem? Ai, ah, queria muito vir nessa entrevista nas Twinis, é... mas não mas queria não que fosse não, agora. Né? É, então, tô bem triste, mas tá bom. <risos> Faz parte. Uhum. Fada, você quebrou meu coração quando você saiu, eu fiquei assim, transtornadíssimo. Não sou eu, como muita gente, você viu lá que seu CT foi o mais, um dos mais comentados em termos de revolta do público, né? Revolta do público e amor do júri, né? Porque o júri nem conseguiu esconder o, tipo assim, meu Deus, que finalmente é, ela saiu. Tipo, alguns nem conseguiram esconder a alegria ali. Mas eu fiquei bem feliz, assim, de ver o amor da plateia, assim, o pessoal comentando. aí me senti amada. E pela primeira vez, assim, eu consegui levar a minha eliminação de uma forma bem tranquila. Eu não, não chorei, não fiquei triste. Era uma coisa que eu já estava sentindo, né? E, então eu saí super, super em paz, assim, sem, sem estresse. E você falou uma coisa importante que acontece toda, quase toda temporada, na maioria das temporadas, que é a influência externa. Uhum. Assim, você sempre teve um alvo muito grande, desde o seu anúncio e até a sua eliminação, né? Como a gente viu, alguns jurados meio que não esconderam a preferência deles por quem, quem tá no jogo, que eu achei meio bizarro, mas... Eu achei meio complicado, porque assim, o jogo só termina na final quando posta o discurso, até lá não tem ganhador, não tem, assim, poderiam ter falado, mas ninguém sabe o que eu fiz no jogo, ninguém... E assim, o júri é, se meter dessa forma, ó, se não fizer isso eu vou surtar, se não fizer isso não ganha meu voto, não é assim, tem que deixar as pessoas jogarem, se as pessoas que estavam ali naquele momento vissem que eu não era uma boa escolha, que eu realmente era uma jogadora que tinha um jogo muito bom para levar para a final, isso tem, tinha que ser uma decisão deles e não uma coisa que tinha que ficar ali o tempo todo falando, apontando, viu faz alguma coisa, não sei o que, sabe? A gente que está ali dentro que tem que ter as nossas escolhas e não ser influenciado por, por palpite principalmente do júri, entendeu? Mas vejamos é, e convenhamos que você era um dos principais grandes alvos se não, acho que é a maior, né? Porque você recentemente ganhou o Sprint no Detal Tower, não foi ao Stars, que é bem difícil, né? Uhum. E você venceu o Brasil, então foi tudo recente. Se eu não me engano, acho que foi tudo esse ano ainda, eu arrisco falar isso. Sim, foi tudo esse ano. Porque o Detal ele terminou no comecinho do ano. E depois, logo em seguida, eu já entrei no SB e, e na cabine. Então... Ah, na <risos> cabine também, verdade. Que você chegou bem é. longe, né? Foi, eu fiquei, em, fiquei em terceiro lugar Então assim é, Você ainda conseguiu desviar Muito, quando eu digo muito É muito, você chegou tipo muito longe Teve uhum. gente também com um algo muito grande Quando se com um social conhecido E reconhecido pela plateia como Cris e a Janaína né? Que foram Sim. derrubados logo antes da fusão E Parabéns, eu deixo os parabéns aqui Eu vou deixar de parabéns, né, porque eu sou parcial mesmo. Mas... <risos> Então, o Cris, eu até comentei com ele que ele era uma pessoa que eu gostava muito, que eu queria muito jogar, só que eu era o jogador que eu mais tinha medo do cast. Eu, eu olhava pra ele e falava assim, meu Deus do céu, eu tenho muito medo desse garoto. E quando ele saiu assim, eu não achei total ruim não, porque eu fiquei, eu fiquei assim, gente, o Cris era um jogador que, e acho que ia dar uma causada ali na minha vida. Ele, talvez a gente pudesse jogar junto, mas assim, ter ele como adversário, meu Deus do céu. E eu queria saber um pouco mais do seu jogo agora, porque muita gente que saiu recentemente falou que você tinha um jogo de Winner, sim era uma das melhores jogadoras. A Mariana até falou que você é a jogadora completa da temporada, assim, oh. eu lembro, eu acho que ela falou isso. sim eu, eu... ela falou da temporada, eu foi geral, né, mas eu acho que ela falou jogadora completa. E sim. fala aí um pouco dos seus clubes, que também tem gente que não sabe o que você fez por fora, entendeu? Então, na a minha fase tribal, assim, logo no início do jogo, eu tinha um F3, que é o que, assim, o que eu mais priorizei na minha vida dentro do jogo, que era as paquitas com o, o Rainer e o, o, o Sardinha. E o Rainer não acreditava, mas eu realmente confiava muito naquela pó aqui, naquela bicha. E eu prioriza, Ai, priorizava mano. demais ele, só que assim, eu tinha também as minhas relações fora da tribo. Eu tinha um F2 com o Leroy, da Curanco. Tinha um F2 com o Jana. E. Hum, deixa eu ver quem mais. Aí o Leroy me, me propôs uma intertribal, que foi aquela primeira intertribal que o Ayrton vazou na entrevista, eu estava nela. E, assim, era uma coisa que eu não ia priorizar, mas eu realmente vi assim, como uma oportunidade para me aproximar de pessoas como Ayrton e Mariana, que era assim, algumas. É, não tinha um social tão bom com eles, tinha um bloqueio, assim, meio com os dois. E aí o que aconteceu foi que. Eu vi que a Jana, ela estava ela, assim, ela muito ligada a Mari, e, e tipo assim, ela me passava algumas coisas, como por exemplo, é, eu fiquei sabendo da ligação do Rainer e Mariana através de Janaína, é, e aí eu consegui trazer o Rainer mais um pouco para mim, por causa dessa, dessa informação, que eles estavam ligados e etc., Uh, mas assim, eu sabia que, que a Jana estava priorizando assim, mais alguma, algumas outras pessoas no cache assim. então eu não sabia qual o lugar da, da, da escala dela de, de fidelidade que ela estava ali que, eu, que, eu, que tipo, assim, eu estava então eu peguei e falei assim eu preciso de alguém da Sherbo para mim porque o Rainer tinha é, a Mariana a Jana eu não sabia se realmente estava 100% comigo apesar dela me passar algumas coisas e eu comecei a me aproximar muito do Rafa e o Rafa também era uma, uma das dos meus aliadinhos maravilhosos do jogo. Então, eu tive um F2 com o Rafa também, para a surpresa de muitos. <risos> e ele foi um, ali, um aliado maravilhoso, gente. E aí, o que aconteceu? Deixa eu ver. Na fase tribal, eu e o Rafa, a gente conversava muito. E agora eu vou chocar todo mundo com, com uma confidência que... A move para tirar a Genaína não foi do Ellery, gente. O Ellery, na verdade, ele foi salvo naquele CT. Porque o que acontece é que estava tudo certinho para o Ellery sair. É, porque ele estava pondo o alvo na Mari. E o que aconteceu foi que o Rafa começou a, a perceber o seguinte. Que é, se o Ellery saísse e, e a tribo não mudasse, o próximo alvo ia ser dele. Então, assim, ele... Ia ser o próximo a ser eliminado, porque todas as alianças que a Jana tinha dentro da Cherbo, é, ela tinha a Mariana junto. Então, por exemplo, é, a gente confidenciava muita coisa. Então, o Kleiner passou na entrevista que ela, ele, Janaína e Mariana tinham um F3. É, Jana, Mariana e Ellery tinham um F3 e elas também montaram um com o Rafael, então todos os F3 da Jana foram montados Sim, junto com Mariana, exatamente. Então assim, o Rafa, ele meio que, que percebeu que mesmo que não fosse continuar a tribo, fosse ter uma swap, a Jana ia super priorizar a Mariana e ele ia ter eliminado um possível aliado que ele teria para jogar na, na swap, e deixar uma jogadora que estava ali com, com um controle muito bom do jogo, porque a Jana ela tinha muitas relações fortes dentro do jogo. E me, a gente conversou sobre isso, é, debateu muito, é, eu expus para ele, falei, ó, oh, os, pontos, os pontos fracos são esses, esses, esses, os pontos fortes da, da eliminação da Jana vão ser esse, esse, esse, e deixei na mão dele, falei assim, ó, oh, você que sabe, é, não vou, assim, influenciar na sua decisão, porque é o Mas teu jogo... Mas você não foi contra ela ser eliminada, então? Não, não fui ah, contra, tá. porque, assim, naquele momento, na Sherbo, a minha prioridade era o Rafael. Então, assim, eu não ia contra a vontade dele e também não ia atrapalhar a move dele. Eu jamais ia chegar pra Jana e falar assim, olha, o Rafa tá tramando contra você, porque o Rafa era uma pessoa que eu realmente queria jogar. Então, é, se ele decidisse é, que seria o melhor a ser feito, eu ia deixar a move acontecer. E como aconteceu? E aí o que aconteceu foi que no dia da, da eliminação da Jane, ele me ligou, a gente conversou muito, eu falei para ele, falei assim, Rafa, você tem certeza que é isso que você quer fazer? É, a, aliança, a ideia de criar a aliança dos Borons também, partiu do Rafael, foi ele que passou essa ideia para o Wellery, e ele que passou o dinheiro, fez a transferência para o Wellery comprar a Pedra Púrpura, porque esse caso desse empate, eles tinham um... Tinha ali a pedra para o se salvar e ele não correu o risco de tomar no cu. <risos> se a Janaína ficasse no jogo, ela ia com tudo para cima dele. Só que o que aconteceu, assim, é... eu não acho que, apesar da Jana estar aliada a mim, do jeito dela, eu não, não acho que, que, que seria de total ruim ela, se, se ela tivesse saído. Porque O Rafa... <risos> O Rafa era uma pessoa que era muito fiel a mim, e eu sabia que ele, salvando o Ellery, ele teria influência sobre o Ellery também, então eu teria duas pessoas que eu teria 100% confiança ali, numa swap, que eu sabia que estaria 100% comigo, em vez de Janaína, que eu não sabia com quem estava realmente, entendeu? Que estava ali meio que tipo assim, tô com você, mas tô com você, tô com você, tô com você, entendeu? E você e... também não sojava sua mão, né, tirando algo grande. Sim. Então, eu falei, eu, inclusive, um dos pontos fortes que eu falei pra ele foi isso, falei, você sabe que se Janaína for pra swap, ela ninguém tira essa menina do jogo mais, porque realmente Janaína é uma jogadora incrível. Ela tá puta comigo quando é, ela ficou sabendo disso, eu adoro ela como pessoa, mas, gente, é jogo, né? Não tem o que... E aí, o que aconteceu é que, assim, ia, ia dar muito certo, porque eu fiz, as, a, a, a Yalunca fez as, as distribuições de tribo, inclusive, é, me pediram muito a cabeça do Rafael pra mandar ele pra Mandingo, e eu bati o pé no Skype, falei, não vai, não vai, gente, Rafael não vai pra Mandingo, Rafael vai pra Curanco, porque a Mandinga é muito forte em prova, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. E bati o pé, eu não sabia dos poderes do Élite, eu não sabia que, o, que a bicha tinha elixir, não sabia nada disso, tá, gente? É. Mas, <risos> desculpa, Cris, eu não tenho nada a ver com a sua eliminação. Aí, só que assim, eu achava que como o... O Rafa, ele tinha muitas relações na Coranco, ele tinha a Ana, a Raquel, ele tinha o Gu. Talvez fosse mais fácil dele conseguir se manter lá. E eu acho que realmente ele conseguiria. Se a Jana não tivesse pesado no sentimental dele, e, e, e, enfim, ele ficou um pouco abalado e, e eu acabei... Se abalou, fez aqueles vídeos igual a Ayrton e rodou também. Sim, sim. Então assim, não, não foi muito ruim pro meu jogo, porém eu acabei perdendo... Dois aliados. Então... <risos> Mas, assim, de certa forma, a, a saída da Jana acabou me abrindo portas com muitas pessoas que até então não falavam co comigo sobre jogo. Abriu algumas possibilidades, assim, que talvez eu não tivesse no jogo, entendeu? É... O Álvaro foi uma dessas pessoas que eu, que eu tive uma aproximação maior depois da, da saída da Jana. A Mari, eu tive a oportunidade de jogar com ela porque a gente trouxe ela para a Yalunka, eu e o Rainer, Falando bastante que queríamos maior com a gente. Graças a Deus que o ele não veio pra minha tribo. <risos> que é aquele poder todo não dele, não né? Aham. Né? Uhum. E aí, assim, é, o problema maior foi que, assim, como o Rafa, ele, ele ficou desestabilizado, eu fiquei morrendo de medo dele contar pra alguém que a gente tinha um F2, que a gente compartilhava as coisas e que eu sabia da movie. Porque eu sabia que ele já tinha desistido. E isso ia respingar muito em mim. E aí gente, eu fiquei desesperada e comecei a falar para ele, Rafa, pelo amor de Deus, começa a vazar que eu tô nessa aliança daí, pilares e da Jana, porque para as pessoas não associarem a gente. E realmente aconteceu. Eu acho que ninguém nunca imaginou na vida que isso aconteceu. Verdade, porque ninguém citou vocês dois juntos. E, tipo assim, o pessoal sempre citava os alvos grandes unidos, né? Você, Jana. Sim. Unidos. Sim, e assim, eu realmente tinha uma vontade inicial de jogar com a Jana, mas eu sei que a Jana é uma jogadora extremamente é, perigosa e ela tinha muitas, muitas relações mesmo intertribais. Todo mundo que eu conversava falava assim: ah, tu tô falando mais com a Janaína, tô falando mais com a Janaína. E aí eu ficava assim, poxa. Aí às vezes eu ia falar com ela e falava assim: Jana, é, eu sei que tu tem F2 com o Álvaro, eu sei que você tem F2 com o Mari, e é onde. Onde Inai entrou nessa história? E ela, ai, ah, não, amiga, eu tô com você sim. Aí eu, tipo, <risos> vou seguir com o Rafa mesmo, que é o mais certo que eu faço. E deu certo, né, porque você chegou bem longe. É, deu certo, assim, foi uma coisa que, assim, muita coisa teria sido diferente e acho que não teria sido pra melhor. Eu acho que, que, que assim, mesmo que, que ela, ela fale agora que ia ser minha aliada, ia ser minha aliada, mas eu sei que na hora que rachasse agora igual rachou, ela teria ficado do lado de Álvaro e Nixon. E eu teria ido para o outro lado e ia virar um Deus nos acuda na minha vida, entendeu? Elirin não estaria no jogo, logo, logo Christian estaria também, então essa aliança estaria muito forte. Muito maior que, também. Sim. O jogo teria tido outra configuração. Então, aí, assim, na fase tribal, eu tinha essas pessoas, assim, e procurei fazer social é, fora da minha tribo, mas, assim, eu não falava muito realmente de jogo com todo mundo, porque eu tinha muito medo das coisas acabarem chegando na minha tribo. Então, assim, é, o que eu priorizava mesmo era o meu F3, e o Rafa também era uma das minhas prioridades, assim, que eu confidenciava muita coisa, algumas coisas, assim, não, eu deixava no off, tipo, coisa de tribo, assim, eu não gostava muito de vazar. E, e aí, quando tudo aconteceu, que o Rafa foi eliminado, eu, eu precisei buscar novos vínculos né, fora da tribo, e comecei a, a, assim, a ir atrás de Gustavo, de Ana, que eram pessoas que eu via que estavam assim, numa pose é, de leroa que, que eram pessoas assim, que eu via como não, não tão influentes dentro, dentro da, da tribo deles. Né? Eu não sabia ainda quem que, por exemplo, da Curanco, que estava que realmente ali com o Nixon, mas eu sabia que Gustavo, é, que o Leroy era o Boron da tribo. Então, o Leroy era uma pessoa que eu super podia, poderia contar, tipo, numa merge, se eu fosse contra Nixon, por exemplo. É, e aí, eu fui criando essas relações para que quando eu chegasse na merge, eu teria como me defender, independente do lado que eu, que eu fosse escolher. Pô, quero jogar aqui com, com o Álvaro e Nixon. É, vou jogar desse lado, então, vou jogar, beleza. Mas eu também teria proteção do outro lado, porque eu tinha criado vínculos lá atrás. E aí, quando a gente chegou na Merge, é, eu, o Gustavo veio e fechou comigo, a gente também teve um F2, o Gustavo foi um dos meus F2 do jogo, e ele me, me mandou um print do Nixon falando que queria me eliminar. É, em algumas rodadas mais para frente, acho que seriam duas ou três rodadas, e eu falei, não, vamos fechar alguma coisa agora, tipo uma aliança é, que vai ficar no meio, e você continua nos bóruns, e a gente é, vê, o que, vê o que faz. O Gu, até o último minuto, achou que a gente ia votar com ele no Nixon, naquela, naquele primeiro CT, só que não tinha como, porque estão por questões numéricas, assim, se a gente dar um blind na nossa aliança naquele momento, a gente ia ficar um F3 extremamente exposto, eu, Rainer e Sardinha íamos ficar, tipo assim vulneráveis e a aliança do Ellery que o Elery era o dominante ali até então é, não ia precisar do nosso voto eles poderiam facilmente nos varrer na, na, na, no Sim. próximo CT e dar muita merda, então assim, falei, gente eu, antes da gente se queimar, vamos tirar o número de lá e a gente foi no Ellery, é, O Gustavo sabia que a gente não, não ia flipar no, no, no Nixon naquela rodada, a gente falou pra ele para que ele continuasse confiando na gente. Então e... o Gustavo Tapá desde, desde o início da fusão até agora, do C3. Sim, ele sabia, ele não foi enganado. Ele sabia assim, pelo menos eu e Rainer acho que falamos, acho que não. Acho que não lembro se Sardinha falou antes do CT ou se ele deixou o CT acontecer, mas assim, eu acho que, eu acho que sim. É, o Gu sabia. Eu falei para ele, expliquei para eles os motivos. Falei, Gu, não dá para a gente flipar agora por, por questões é, assim, assim, assim. Então a gente vai preferir seguir com eles nessa, nessa, nessa rodada, mas na próxima a gente vai com você. E aí foi o que aconteceu. Na primeira rodada, ficamos lá bonitinho, voltamos no Wellery. E aí deu muito certo, porque ela esquitou. Então, eram dois números a menos da outra aliança, então eles estavam muito em desvantagem no outro CT, então realmente eles precisavam da gente naquele momento para se reerguer, né? Sim. E, e daí foi quando tudo aconteceu, só que é, é, algumas, algumas as pessoas da aliança, por exemplo, igual Mari, Rainer, a gente ficou o tempo todo, a gente conta para Mari e eu não conta, mas a gente sabia que ela era próxima do Nixon, pois. por conta... Da, da fase tribal, dele ter confiado o intruso nela, e toda aquela, aquela situação, a gente sabia que eles tinham uma pré-relação ali muito boa, então não tinha como a gente chegar nela e, e falar uma informação dessa, que de duas uma, ou ela ia chegar no Nixon surtando com ele, querendo tirar satisfação e acabar com todo o negócio da, do blind, ou ela ia achar que a gente estava mentindo e ia continuar ali com ele, foi essa percepção que a gente teve. A gente não sabia muito como a Maria reagir por ela ser muito sentimental e tal. Tô falando demais? Tá ótimo, eu tô entendendo tudo agora do jogo. É porque, tudo, é, porque, é, porque é, muito, é muita coisa. Mas aí o que aconteceu? A gente fechamos que a gente ia só nós três mesmo. Flipamos com, com, com a minoria, eu liguei pro PSI, falei que eu ia votar com eles. Que não era para ele desanimar, que não era para ele usar idol, não era para ele usar nada que ele, a Aliança fez, inclusive, eu comprar um, um veto para vetar o Pezi, para ele estragar o ídolo dele, e graças a Deus que eu não deixei, porque esse ídolo salvou a nossa vida. Uhum. É, eu falei, Pezi, confia em mim, a gente vai votar com você, eu tô com você, e a gente vai votar junto, ficar tranquilo e tal. E aí flipamos, tiramos Nixon, que era a pessoa ali que tava querendo cabeça de sardinha, e minha cabeça. <risos> então, assim, foi primordial. E aí logo depois, no, no, no segundo CT, quando veio o blind no Little a, eu fiquei muito puta com o Rainer, porque assim, a gente já estava com o jogo montadinho, praticamente. A gente, é, a nossa ideia ali no início era o quê? A gente tinha as paquitas, nosso F3, que estava dentro de uma aliança é, de 7 com Leroy, A e pesi que estava no F6 com Leroy e Gustavo, e estava no F4 com Gustavo, e estava no F3 entre nós três. Então, se a gente conseguisse, de alguma forma, manter isso, é, não, não expor o F3 e criar, tipo, os nossos vínculos é, separados, ninguém nunca ia perceber, porque o Gustavo achava que ele era o meu F2 real, naquele ponto. E é, ele achava que eu não tinha muito contato com o Sardinha, pelo Sardinha ser meio meio quieto, meio uma incógnita, ele não sabia muito... Ele, ach, ele achou que o Rainer tinha vindo comigo naquele momento. Foi naquele momento que eu e o Rainer começamos a jogar juntos. Então, não sabia que tinha uma relação é, antes, que, que era muito forte. E Leroa também achava que era meu F2. Então, assim, eu, eu senti uma segurança muito grande nessa, nessa aliança. E Pezi também era uma pessoa que, desde o começo do jogo, eu procurei, apesar dele estar no, no bórum da minha tribo, eu procurei sempre falar para ele, que, vender a ideia de que eu não estava é, aliada aos outros meninos, que eu estava perdida tanto quanto ele. E eu acho assim, eu não tenho certeza se ele... É, mas assim, ele confiou bastante coisa em mim. Eu fui a primeira pessoa que soube do, do idol dele. É, da nunca no caso, né? Assim que ele achou, ele me mandou pra eu ajudar ele procurar. E como você se sentiu quando você viu que o Rainer nunca esteve totalmente com vocês? Que aquele Ai, foi uma decepção. Tava... Então, eu fiquei muito puta, porque viado, tipo, aquele garoto era, era assim, ó. Eu coloquei ele num pedestal na minha vida no jogo, sabe assim, quando você fala, eu vou dedicar o meu jogo a essa vagabunda. Foi isso que eu fiz. Entendeu? Todos os meus planos envolvia Rainer, tudo eu contava para Rainer. Rainer era o amor da minha vida. E o Rainer queria a sua cabeça. <risos> e assim, me ensinaram uma coisa, Ingo Dub me ensinou uma coisa, assim, que não se deve entregar o coração pro seu F2, né? E eu entreguei meu coração para Rainer. Então aquele dia foi muito triste para mim, porque a gente já tava com o jogo todo montado dentro da, da, daquela aliança. E o Rainer flipou e, e eu perdi dois aliados aquele dia. Eu perdi Leroy e Rainer. Que era, tipo, a pessoa mais. Ah, que eu amava mais no, no game todo. Foi muito triste, assim. Aquele dia. disse você sumiu. Eu voltei, eu acho. Você tá me entendendo? <risos> Tô. Ah. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Você ah. ficou chocado no, no flip, né? Óbvio. Mas Óbvio. como é que você sentia que. se... Porque ia ser é você ali. Você só se safou porque você estava imune. Menino, foi uma brincadeira aquela prova. A gente tava no Skype. Eu falei assim, gente, não me elimina da prova. <risos> aí tava, ficou entre eu e Pesi. E eu falei, Gu, não me tira da prova, por favor, não me tira. Porque, tipo assim, eu tava indo muito pior do que todo mundo. Uhum. E aí ele falou assim: tá bom, vou tirar o Pesi. E ele foi, tirou. Aí ficou eu e ele. Aí a minha internet travou na hora de responder. E ele foi respondeu. Eu cheguei e falei assim, vou chutar três. E ganhei imunidade. Foi tipo... <risos> talvez a minha vida no gay assim. Foi literalmente o é que você mais precisava, eu acho. A imunidade 100% é uma cagada. Mas eu realmente fiquei muito, muito, muito tipo impactada com, aquela, com aquele conselho. assim. Eu fiquei tipo assim, gente, o que está acontecendo? Eu demorei uns 30 minutos para entender que o Rainer tipo, me odiava. <risos> Real oficial. Ai, uma vagabunda. E aí vocês é. não conseguiram é, voltar, né? Sabe por que, que foi difícil Você pra mim? Que... Porque aquele dia eu passei a hora do meu almoço inteira em chamada com o Rainer e de sardinha. E, a gente, e eu perguntei várias vezes. Eu falei, gente, vocês querem vou jogar com o Álvaro? A gente joga. Vocês querem voltar com o Álvaro? A gente volta. Vocês querem fazer o quê das suas vidas? Tipo, pelo amor de Deus. E tal. E tinha assim... A bicha flipa, passou o dia inteiro fazendo a falsa, flipa, e ainda falou que foi usada por mim, tipo... Fiquei putíssima. É um ícone, né? Então, vamos encurtar, porque eu, eu só vou falar demais. O que mais quer saber? Tá, é... Vocês, obviamente, não conseguiram jogar juntos, né? Um queria a cabeça do outro naquele ponto ali, tanto é que os outros ficaram de vocês, você você acabou ah, com ele e, Então, quando ele, esse CT, ele vê atrás de mim, a bicha falsa, falando que tava arrependido. E aí eu falei assim, Sardinha, eu não vou conseguir fazer a falsa, porque eu tô com ânsia, tô com nojo desse garoto, eu não sei se é falsa, assim, tipo, em chamada, eu falo mesmo, eu falo assim, ó, tá dando pra engolir. E aí eu sabia que o Rainer sabe que eu não sei mentir, assim, em chamada, que eu transpareço na voz, que eu tô que eu tô enganando a pessoa. Eu falei, pois agora ele vai conhecer a atriz global da vida dele. Aí comecei a incorporar. Quase chorei na chamada, falei Rainer, pelo amor de Deus, nunca mais faz isso comigo, porque, cara, eu fiquei muito magoada e não sei o quê. E, eu, e assim, até eu acreditei em mim. Tinha hora que o Sardinha vinha no meu PV e falava assim, viu, mas a gente não tá enganando ele, não é o plano. Eu falei, é. Ele falou assim, nossa, até eu acreditei. <risos> Mas assim, uma foi uma maravilhoso. Uma fala, né, é, aí ele queria, o plano do Rainer era a gente ter ido no Danilo. Só que o Danilo tinha rasga a Então assim, não dá para acreditar no Rainer, entendeu? Aí a gente pegou, na hora da chamada, a gente estava reunido, fomos no Rainer e deu certo. Graças a Deus. Show de bola. E nas últimas entrevistas, né, você era apontada sempre como a melhor jogadora do F5, o F6. Você acredita realmente que você conseguiria bater todos na finale? Então, eu precisaria... Não sei, porque eu sei do meu jogo, né? Agora eu não sei, assim, tudo que o Gu fez, não sei tudo que... Até o Sardinha, que tava comendo... Desde o início, tô super ansiosa para ver o discurso dele. Danilo, quero, assim, se chegar na final, quero ler o discurso também. Então, assim, são pessoas que eu não, não conheço, não sei como que, que, que tá, como que foi o jogo pra eles. Então, assim, eu, eu sei que eu teria um jogo bom pra defender mas não, não é a pessoal está oh, garantido gente nada tá garantido sabe tinha que chegar lá mesmo Vocês deviam ter me deixado chegar entendeu para eu ver se era verdade e os últimos alvos foram você e o Gustavo né as últimas entrevistas uhum. contavam vocês como os melhores jogos eu não sabia do Gustavo porque ele tava tipo, muito quieto não jogava ele não jogou para plateia, então não tem como saber uhum. ele foi meio que exposto nas entrevistas você acha que isso vai dar um alvo para ele ele pode ser o próximo a cair também. Ou não? Eu acho que o Pezi Danilo estão muito focados nesse negócio de veterano, sabe? De, ah, já jogou, é forte, não dá para levar para o FTC, então, eu acho que eles vão seguir fiel ao Gu e a única chance do Sardes é ganhar essa última prova e eu queria muito que ele ganhasse porque, para ver saber o que ia acontecer, sabe? Se Danilo Pesia, de repente, fazer alguma coisa para tentar ir para a final, ou se Danilo sairia mesmo, que eu acho que talvez é o que aconteça. Entendi. E deixa eu agora, então. Acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta para você. Eu tenho as minhas convicções, né? Que você provavelmente. Minha opinião, gente, você não vem me julgar. Eu acho que você vai ser sprint, sim. Por mais ah. que o ah. jogo de Vital está muito bom, que ele está fazendo as duas coisas quietas. E você falou que ele sabia das coisas desde o início da fusão, ele não foi enganado, né? Ou seja, tem também uma grande possibilidade de a gente ver o nome dele no sprint ali também. É. Ele tá fazendo In... jogada boa. né? Então, o Gustavo, eu ajudei muito ele, assim, porque ele, tá, ele tava o tempo todo desacreditado demais no, no jogo dele. E, cara, eu acho que ele tem muita chance, sim, de, de, de levar e representar a temporada como eu disse, eu preciso ver mesmo o que vai acontecer. Eu tenho muitas perguntas para eles, assim, que eu já estou curiosa, curiosíssima, mas eu acho que ele tem muito potencial, sim. E ele é um, uma do, do, das minhas apostas, assim. Eu tenho duas pessoas, assim, que eu estou apostando bastante e duas que eu preciso saber, assim, o que, o que aconteceu. Se, se essas outras duas pessoas chegarem lá, eu quero saber, assim. Uma mais do que a outra, ainda. Uma vai precisar explicar algumas coisas. Então, vamos agora para a dinâmica dos quatro nomes que sobraram, né? Você sabe uh -huh. qual é já? Você fala tio. Gente, odi assim. antes de você chegar nos na, nas, nas, nas adjetivos, eu sei que a nossa entrevista ficou super longa, porque eu acabei falando demais, mas eu quero aproveitar, assim, para esclarecer uma outra coisa que aconteceu no jogo, que foi bem chato que me acusaram de ser privilegiada por conta de uma informação que um, um, alguém da plateia me deu. Só que assim, a moderação do VD, ela não se responsabiliza pelo que a gente fala para a plateia, certo? Esse é o primeiro ponto. É. Nenhum jogador, nenhum, nem mesmo um novato, se, re se recebesse uma informação dessa no colo, é, olha, tal pessoa, tal pessoa e tal pessoa estão unidas. É, iria, tipo assim... Fingir que não ouviu? Não. Iria aproveitar e iria usufruir dessa informação. E assim, essa informação que eu recebi não foi decisiva para nenhuma jogada que eu fiz no jogo. Tipo, nada que eu fiz no jogo foi em base disso. Entendeu? Eu usei essa informação para quê? Para me defender numa swap, numa merge, eu sabia que essas pessoas estariam ligadas e que eu teria um problema ali. Que essas pessoas já tinham muita informação da época da, da Tribal e que teriam muitas chances de, por exemplo, encontrar um idol, porque tinha... É, as coordenadas das minas de todas as tribos, mas não foi decisivo para nenhuma jogada. Então, assim, isso daí foi estourar lá na minha cara, lá no flipper do Rainer, né? Foi um dos motivos que Rainer flipou. E foi informação? Oi? A informação? A informação era que Nixon, é, Álvaro e Jana tinham um F3 no começo do jogo. E, e assim, foi uma, uma coisa que eu fiquei sabendo e f guardei para mim, é, o meu F3 sabia, Rainer e, e Sardinha sabia, mas eu falei assim para eles exatamente nessas palavras, vamos é, usar isso para a gente se proteger, porque a gente já começa a saber as relações que estão formadas é, pré-merge, pré-swap, a gente não sabia como que ia ser a, a swap, né, que ia continuar as mesmas... Mas se eu não me certo. engano, teve em real life, que eu acho que a Janaína e o Nixon se encontraram, né? pessoalmente, uma, eu uma, acho. Não era, uma, sim, era uma coisa que não era muito difícil de deduzir, que eles estavam juntos, né? É, tipo, eu não achei isso tão chocante, eu pensei que seria, tipo, sei lá, Liroá, Janaína, eram amigos de longa data, alguma coisa assim, entendeu? Alguma coisa bem chocante. Né? Tipo, não. Então, assim, ah, foi isso, uma coisa muito fala, besta. Você falou de veterano. Você só falou de veterano, tipo, é uma hum, coisa tão então. óbvia de acontecer? Veterano, suninho. E outra coisa, assim, tipo, veterano, é... O veterano fez o erro, a porra do erro de vazar para a plateia, e depois a culpada fui eu, entendeu? A pessoa, olha, ela é privilegiada, nossa, e ela está super errada, é um jogo desleal, não é um jogo desleal, gente. A informação chegou, caiu no meu colo, erro de quem falou, entendeu? No próximo jogo, guarde as coisas para vocês. O que é me isso, chocou bom. mais foi saber que o Rainer que o era primo do Rabone, gente. Antes é a minha Você descobrir é fan... isso essa semana. Ah, é fanfic, tá. é fanfic, amor. Eu fiquei olhando assim, como assim, gente? O menino, então nem é um veterano também, se fosse assim. Né? Mas enfim. É, então, vamos... é, é fanfic. Vamos lá, então, começar os adjetivos. É... Gustavo. O Gustavo, o Gustavo, ele é inteligente. O Gustavo, ele é muito assim. Tipo assim, ele faz de bobo o tempo todo, mas ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele sabe muito bem fazer atriz. É tipo o Rainer, assim. Então ele é muito inteligente. Vai subestimando, bichinho. O pese O Pez é um fofo ácido. É, ele é bem assim. Aquelas, você conversa com o Pez e tem vontade de morder ele, assim, de tão fofo que ele é. E daqui a pouco ele vem com uma arrogância, com uma acidez, e você fala: meu Deus, o que está acontecendo com esse garoto, sabe? Entendi. Lembra muito, lembra muito o Barry, e agora entendi porque os dois. É. Se são almas gêmeas. Sardinha. Ai, Sardinha. Gente, Sardinha tem que ser indicado pra suíte. Sardinha é o aliado mais icônico que eu tive nesse game. Amo Sardinha de paixão. Tipo, uma... o único fiel da vontade, né, Rainer? <risos> Amo ele demais, assim. Uma pessoa que... Inclusive, foi ele que votou com você, não é isso? Sim. 3 a 2. E assim, eu achei, assim, na hora, porque ele foi o único que me deixou no vácuo. E eu falei assim, gente, Sardinha flipou. E eu fiquei assim, amigo, você flipou? Aí ele veio, tipo assim, horas depois que eu já tinha sido eliminada. ele Eu vou ter um PZ. Nem na hora da minha eliminação, <risos> ele deixa de me dar vácuo, sabe? <risos> Mas eu amo ele. Sardinha é um ícone. E assim, ele vai fazer de tudo pra ir pra final. Ele é, assim, tipo assim, é, então, então vem, sabe? Ele é bem assim, tipo, tô na merda, que se foda. E vai indo, entendeu? <risos> Amei, gente. Gosto muito dessa rata, tá? Eu também. E, ah. último, mas não menos importante, o Danilo. O Danilo, o Danilo, ele é. Gente, já usaram essa característica do Danilo um milhão de vezes, mas o Danilo, ele é muito, muito sentimental. E eu conheci muito o Danilo como pessoa, adorei o Danilo, assim, tipo. É, eu, se ele chegar na final, eu quero ouvir o, o jogo dele. Mas assim, eu, eu vi mais o Danilo Pessoa, e pra mim o Danilo Pessoa foi uma pessoa muito sentimental mesmo, uma pessoa fofa, uma pessoa toda toda querida. Danilo, você é um fofo, então. Eu ele tirou é. aquela imagem de, de sexual que ele tava tendo né, lá no meio da, das entrevistas. Sim! e Fada, agora é seu momento. Você já teve bastante, né? Mas vamos lá. Gente, quanto a tempo deu de entrevista! É... <risos> Eu acho, eu acho que a sua vai ser a maior, com certeza, mas tudo bem. É... Ai, é que eu não paro de falar, quer eu quero falar. contar tudo. Você quer mandar algum oi pra Gente, eu quero sua... mandar eu quero mandar um beijo pra todo mundo que torceu por mim, que mandou mensagem, que apostou em mim no bolão. Eu sei que é muito importante pra gente, quando você tá passando por um período desse, alguém vem te dar uma palavra de força, tipo, olha, acredito em você, vai lá e arrasa, e etc. É muito importante mesmo. E eu queria deixar um agradecimento especial para a moderação, é, por ter me, me convidado para fazer parte desse cast maravilhoso. E, é, um, assim, e deixar um beijo para todo mundo que participou. Eu não consegui falar de todo mundo aqui na, na entrevista, mas eu amei de verdade conhecer muitas das pessoas aqui. Alguns, tanto faz, mas a maioria eu vou levar no meu coração. E eu gostei muito, realmente, de ter conhecido. E você falou agora da fanbase aí, tinha uma pessoa que sempre surtava, achando que ia sair, <risos> é o Carlinhos, né? Eu e o Carlinhos, Ai. a gente batia muito sobre o jogo. Então, um ele beijo. ficava um falando, eu vi no meu perfil. Um beijo, você. A vai sair, me falou alguma coisa? Eu falei, não sei se ela vai sair, eu acho que talvez saia, não sei, sei lá. Ele falou muito comigo, e ele foi uma das pessoas assim que me deu muito apoio, assim, principalmente nesse, nessa retinha final, e que eu já tava, não carinho, sei, cara. já tava sabendo que ia dar merda, né? E ele falou... A gente conversou bastante, ele me deu alguns conselhos E foi super importante Adorei conhecer ele um pouquinho mais Essa reta final Maravilhoso, não e... tenho o que falar desse homem Um beijo para todo mundo de Serra Leoa Que participou, que fez essa temporada Incrível, e jurados, façam é, Dessa temporada linda até a final Porque vocês são jurados Então, comportes, né? Alguns, né? Porque é. alguns Não é para todos isso Com certeza, <risos> né? Vimos isso aí ah, eu queria deixar meus sinceros parabéns para você. Você sabe que, tipo, minha torcida era você, basicamente, no início ao fim. Eu sempre <risos> acreditei. Ah, maravilhoso. Você falando que não ia, mas você. Eu sei que ia ser incrível. FB. é como. A fada. Tá lá a fada, assim, que impossível hina, né? No meu bolão. Perfeito. E, provavelmente, minha opinião, né? Pode ser que esteja enganado, mas eu acho que veremos sua carinha no sprint aí. Espero ah, que tomara. a gente veja isso, porque você joga muito bem. Obrigado. Né? Bem-vindo. E é isso, Muito gente. obrigada. E acompanha. Tchau, Di. Tchau, lindo. Beijo. Beijo.